Ai ah, vou passar por aqui Lili sabe por onde tem um hotel Lili você sabe onde tem um hotel por aqui Lili Aonde Cadê o Rafa? Boa noite moço Boa noite moço ninguém falou boa noite para mim no hotel Vou embora Boa noite Boa noite moço de cima Fala boa noite Boa, boa noite, noite. Tem algum um quarto disponível para hoje, moço? Tem muito. Como muitos. Muitos? Ai, eu queria um bem aconchegante, bem gostoso. Ah, esse é o um meu aconchegante. Qual? Esse aqui. Esse aqui, agora eu vou nesse aqui. Uau! Eu vou nesse aqui, então. Ai, boa noite, pessoal! Você não quer uma comidinha, não? Eu vou ficar aqui! Você não quer uma comidinha? Ah, não, eu já acabei de comer, obrigada. dia. Ai, amor, vou ver se o um outro moço tem outro quarto, que eu quero outro quarto aconchegante. Moço, tem outro quarto? Qual? Ali, Ali. Uau. Tem vou ficar nesse quarto agora, vou tirar um cochilo. Boa noite, tem, moço. Tem um quero. Hum, tá. Obrigada. E ele ia é junto? Ele vai dormir agora. Boa noite. Acordei. Bom dia moço. Bom dia. Bom dia outro moço. Bom dia. E boa.